Nelson Evora, parabéns, medalha de bronze aqui em Beijing, você conhece aqui porque ganhou as Olimpíadas, como se sente agora? Sinto-me muito bem, não podia estar mais feliz por ter ganho aqui uma medalha de bronze, eu tive muitas lesões nos últimos anos e o meu objetivo foi chegar aqui e ganhar uma medalha, qualquer que fosse prata, bronze, ouro, foi bronze, tenho que agradecer a Deus por, por, por ter ganho. Como você se preparou aqui para os Jogos hoje? Como preparou mentalmente, fisicamente? A preparação não foi muito muito específica, foi preparar da melhor forma, entrega uh, e dar o -me o melhor. Uh, é o que eu gosto de fazer, é a minha paixão e foi isso que eu demonstrei ali dentro da pista. Ajuda a ter pessoas como como Pedro e como um, o Cristian para melhorar, ajuda ou não? Como? Ajuda a ter pessoas como o Cristian ou o Pedro para melhorar? Uh, eu, eu agora, com o Cristian Teller agora e o Pichardo, eles meteram o nível do triple salto nos 18 metros. Acredito que vai, vai, vai ser bom para todos os outros atletas para, para chegar à, à, à barreira dos 18 metros, por isso vamos ter um bom ano para o ano dos Jogos. Uh, tem que nos dar boa sorte. Ah, parabéns para Portugal. Você, Portugal está muito orgulhoso de você. Então, então sem dúvida. Obrigada.